Não, não, não. Fica, de Eu? Não, tá Fica de boa. Eu? Fica de boa. Rapaz, deu um chute no cara aqui. O Leonardo oh, de tio. Ih. Ah. o oh, cara deu um turbo ali. Chegamos aqui na Massachusetts. É okay. Massa. Massa. Massachusetts. Aí ah, já é o UFC, tio. <risos> lá te esperando com 10, capeta moro! e um grau é o quê? Ó, oh, vamos picudar esse aqui, vai largar esse trouxa, só pra gente mostrar quem que manda no setor 12. Achou! O jogo, já viu? Aí você cai, jogou. Pegou, hein? Tá mentindo hein, jogo? Varou o olho do cara? Nossa, doeu. Moeu no pescocinho? E apresentava sintomas de estar morto. É bom você ficar esperto. Essas caras. Isso. Ó, ó, ó. Fazer Ele é igual um bezerro, hein? É. Podemos continuar logo com isso? Do clicker, mas tem uma proteína altamente Da melhor ali, tipo, acadêmica Profissionalizada Do Schwarzenegger O bloco tá rolando um bastão com duas Tesouras benta do amor tripla Vida pro resto da sua vida Acho que é melhor passar por aqui, já que a gente veio por trás Só precisamos Oh, meu ela viu Achou! Inocente, aí tio, tem um pra cada. Pode ficar de um pra cada. Tem mais, ok. Tem uns locks ali, vamos dar um surf fighter neles. Aí, já, já arrancou o zóio. A sequência de soco nesse lobby. facão, tio, facão. Faca, ela. Nossa, sim, ó. Bora, tio, Eu vou em cima do carro. Ó, instalador. Instala esse lock aqui. aqui. Nossa. Oh, Bora, tio. Eles o pegar dois no, no ato. Bora. Pega as bolsinhas. Pega as bolsas. Principal. Cuidado. Peraí, tia. Peraí, Ixi. Tira -tira. Altos caras ali. Hora da ação, tio. Oh, meu Deus do céu. Hora da não. Não. Em cima do ônibus. É ah, de você. mim não, tio. Cadê -me? não Ó oh, ele oh, ele perfura Ó oh. Rapaziada, o bootzóio bootzóio foi massa Tá vivo ainda? Se tiver É uma usada do zai Ó, oh, ainda peguei seu bilhete Pra você largar de ser A gente tem que achar uma mesinha Falando nisso Que a gente tem altas peças de arma Pra equipar Altas Tranquilo Pode tá rolando Bicarbonato de sódio aqui. É o okay. que? Ainda pegamos bastante baseball do Deita. Dorme. Beleza. Olha, você já dá uma voadora logo no seu olho? Vamos ficar quietinha, aí, hein? Os caras chegam picudando. Ó. O jogo. Rapaziada, varou foi tudo, tio. Ó, minha treta, hein? Varou tudo e acertou o Tem nossa gente. Um monte de Loki. o oh, Joe, ele travou no corredor ali do Corrimaelson. É o ou... quê? E aí, jogo? Ah, não. Ó, oh, só uma fincada no nos olhos. Tranquilo. Nossa, tio. Calma, ele, Calma que tem mais. Tem mais. Ele tá sem munição! Uhum. Tô! Eu tô, mas eu sei Street Fighter! Uhum. Eu sei! Rapaziada. Apose... Uhum. Oh, tem mais! Nossa, jogo! E aí, tio? Vem a mim! Eu estou aqui agora! Olha o uso ainda ali, ó! Tá vindo, tá vindo. Vamos lá trocar ele de perto! Toma, foda-se! Oh, Joe! Uhum. Agora é? -me. Precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Oh meu Deus, essa da uva passa foi treta e ele! Vou deixar o louco nesse rabo, Olha! Peraí que eu. Ô tio, paz? Nossa <risos> Ai, ai! Oh. oh! Pega, tio! tá mentira o jogo! Surprise, motherfucker! sua <risos> torre aqui, é ele! O L, valeu! Ela sabe usar arma agora! Eu atirei mesmo no cara, né? Cara sim! vou ter que... dar tiro nesses aqui Ah! ah, ah. ah. Ai, pai, Vamos fazer uns monoflops aqui? Ó! Só o do lock aqui! Fala na cara dele! ai caiu que eu tio só tem mais uma baleta, hein Ó, oh, louco! Acerta agora, seu Loki, acerta Beleza Beleza, ó, oh, ó o oh, binoclinho, ó o oh, binoclinho, oh, ó Ó, oh. ó, bem na furtinha Loco, oh, baixadinho O oh, Snoopy Dogg O Snoop Dogg, oh, Snoop Dogg! Oh, isso vai cair, tio. Esse foi o último dos filhos da puta! A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga, Para que lado? Vamos! O quê? Rapaziada, saiu empinando o cavalo, <risos> é? <risos> Pá, o cavalo voa, hein? Ó! só aqui voa, tio! Arte de monoflovar! É o quê? O teu cara ficou voando ali no local, ó. Ó, ó! Bota o arquivo X aí que o cara tá voando, hein? Vamos parar com isso, jogo. Aí, tiozinho, tá de boa? Vamos batear ah, esse aqui. Oh. Tô calmo, tranquilo. Ó, oh, munição de mini escopeta, só uma bala. É bom mesmo o jogo você me dá só uma bala, hein? Se dá mais de uma bala, o caverninha zera o jogo agora. Vamos com calma aqui. Ó, oh. ó, oh, então zumbi será HDC Nunca mais mexa com caverninha. Rapaziada, sintomas. Ô, louco. Rapaziada, o cara da estrelinha sem é as mãos, hein? Capoeirista. <risos> Olha o tamanho desse mouse, jogo. Ó, ó, da Nautilog, tio, os caras tem uhum. ah, tá com a escopeta uhum. carregada. Uhum. Tranquilão, tio. Ó, beleza. a área propícia para bicamento. Uhum. Ó, ó, ó, o ali. Ô, jogo, e aí? Quando um dia a desgraça aconteceu. Ó, ah, oh, marcou. Marcou de batom. Sujou de batom! Calma, Ju. Calma. E aí, tio? Tá de boa? Ó, oh, só franja. Ó. Oh. E aí, tio? Mas é, o Chester John Benetton, hein? É o, é, o, é o cara do Linkin Park! So under the... Rapaziada, você viu isso aí? Não vi. Você viu o que na queixinha? É o Kina Kessin foi treta, hein? Nossa senhora, uma batida só. O cara caiu igual uma árvore. Tô com uma peixeira alta. Me parece uma espada essa peixeira, tio. É tia. Rapaziada, estão tacando farinha? Aí não, hein, Guilherme? Bota aqui a cafaria que eu dar logo bicudo. Escopretão na mão, hein? Ó, na verdade, é escopretinha. É e aí, jogo, ele tá procurando. Vamos, vamos trocar ideia com ele aqui, rapidão? É, é bicudo, hein? Ó, fora de galo, tio. E aí, escopetão. Se inscreve aí, tio. Olha, tem mais loca ali? Vamos rapidão, ó, de encontro. De encontro. Ah, Você tá... oh, oh, fura todo mundo com a peixeira, tipo, de encontro. Eu vou começar a Tem mais Loki na casa, já estamos ligados. Bom, a casa tá limpa. Já foi? Pera aí, dá mais cara pra não é Já? Tá, tá ficando legal agora. Pegamos até um pingente profissional. Após os Loki tá com a farinha, acho o não vai dar espadada neles. Ah, Estou calmo, vou continuar, mas quero mais treta. Rapaziada, eu queria mais batalha, tava ficando legal. Ah! Rapaziada, vou tomar um chazinho ali. Só pra me acalmar, hein? Ah. Ah. Ah. Beleza, rapaziada. Já estou de volta. Agora estou mais tranquilo. Eu quero mais treta! Tô bem, tô calmo. Ó, oh, ó. Oh. Tá rolando. O que? O um fogarim! É, é fogarim! É é é é pegar um fogarinho, hein? É o quê? Ó! Oh. Lança-chemas! É o quê? Ó. Oh. <risos> Visão especial. Ô, oh, louco, rapaziada, é balada, tio. Oh. tá rolando uma balada inteira ali. Oh, meu Deus do céu, o Cabernet vai entrar sem convite. Mesmo. Ô, oh, jogo! Ai, caiu, peixeiro, O oh, Nossa, jogo, que isso? Ficou preta. Oh, rapaz, eles tão gritando alto. Rapaz, vai gritar na orelha? Para de gracinha, ó. Oh. Ó, oh, tá procurando. Cai três, cai três. Oh, cai todo mundo, tio. Ó, oh, jogo. Rapaziada, agora a balada desceu inteira, hein? Ó. Oh. Olha, duas cabeças agora vão dar soco. Ah, <risos> ela quer tretar. Ela quer tretar. A balada não durou nada, hein? Ó. Oh. Catherine sem cabeça. Jurema. Rodou. Eu tava pensando. Uh, eu gostaria de ser astronauta. Como é que você tá pensando Jureador. em astronauta agora? Ah, você pode imaginar estar lá em cima sozinho? Nossa, que legal. Só tô dizendo. Rapaziada, estamos no meio da treta. Falando uma balada de infectados aqui. Uhum. E aí, ele vem com papo de astronauta. Ah, meu Deus, por isso que eu curto a L, hein? Rapaz, é a melhor companhia dos gameplays até agora, essa Lzinha. Vem com os assuntos super chocantes e emocionantes nas horas certas. Coloca em jogo? Cheguem pular no muro. Olha lá. Olha, olha. Ok, esse cara já, já chega bicando, fi. Pera aí. Mas é só tem uma bala, hein? Oh, nós, é nóis! É nóis! Ó, tem cara ali atrás, hein? Ei, bota a franja aqui, tio. Ele tá atrás do pilar, tio. Como que o cara conseguiu se esconder atrás do pilar? Sei lá! Perfeitamente! Aí você cai, tio. Vamos cair, tranquilo. Beleza, o cara vai pro fundo? <risos> Ai, escopreta canta, tio. Ainda pega três junto. Ó, oh, só a franja! Nosso cameraman já, já pesquisou e encontrou no Google Maps o Loki. Ah, vamos ficar tranquilo aí. Os caras dão a volta na casa. Vai, vai achando que esse jogo na pilanta. Dá a volta, sim. Tartinho. Beleza, tem mais Loki aqui. Altamente bem nessa parte. Uh -huh. Beleza, se tiver como recuperar aquele carro. que, jogo? Onde? foi correndo pro outro lado. Lembra que o, o Mano John interrogou o cara onde é que fica a sala de cirurgia? Lá em Sorocaba. Rapaz, ele é a sala da cirurgia. Hein? Nossa. Doutor? O que você está fazendo aqui? Vou te Eu não vou deixar isso. você levar. Fica de boa. Fique de boa. Ai, mal. Parem, fiquem quietos. Olha, tá, tá, tá, a tá, tá com a mãozinha. Rapaz, será que tem que matar os caras mesmo? Vai lá e vê. Tenta trocar ideia, na amigável. Vamos ver. É, tiozinho, tá de boa. E não se penso nada de mal pra vida de ninguém. Como é que tá de boa, tio? Tem que se fazer com a própria pessoa que se merece. Vamos ver. A tiazinha também parece que tá de boa. Ninguém comanda quadril de nada aqui, não. Rapaz, a água O que? Qualquer você Apresenta! Apresenta meu Deus, não caiu não. Agora cai, agora cai. Pegou três dentes dele, na moral. Oh, tem Loki atrás, hein. Tem Loki atrás. O cara tá vivo ainda. Olha ele, cabuzinho e tudo mais. Esperando, Joe. Pelo amor de Deus, hein. Para com essas gracinhas. Oh, o cara não morre. O jogo, que isso, hein. O cara tá vivo. O jogo. O então, cara é filho do Highlander ou o quê?